E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Muita chuva em alguns pontos de São Paulo. Na Grande São Paulo choveu num dia o que chove em dez dias. Não há quem aguente, infelizmente, com problemas recorrentes em vários pontos da Grande São Paulo. No litoral, ele se beneficia de uma massa de ar. E está no Oceano Atlântico que joga ventos durante a tarde e que acabam empurrando as instabilidades para a Serra do Mar e para a Grande São Paulo. Melhor para o litoral, pior para a Grande São Paulo. Hoje, chuvas e trovoadas isoladas à tarde em alguns lugares com maior intensidade, outros menor intensidade, nem acontecendo, são chuvas isoladas pelo litoral. Já na capital pode chover mais forte, na Grande São Paulo também e principalmente no Vale do Paraíba e no litoral norte. Ontem choveu muito no Rio de Janeiro, mas a frente fria, a área de instabilidade, está saindo para o mar, como mostra a foto do satélite. Situação, portanto, ainda favorável à chuva. Melhor o tempo no interior. Na divisa de Minas, ainda não. Tempo de calor, clima abafado. 32 no litoral, 32 graus na capital, 34 em cidades do interior. Um abraço a todos! O